E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em 2023. Sim, o primeiro vídeo do ano postando aqui no dia 3, né? O é que que eu tô postando esse vídeo, mas é o primeiro vídeo de 2023. Eu desejo para vocês aí um ótimo ano. Que 2023 seja melhor do que 2022, que vocês possam aí Conquistar os seus objetivos e serem muito felizes, independente das dificuldades que a gente passa aqui. Todos vocês e eu também tenhamos força para superar. É assim que eu vejo um, um ano novo, uma virada de ano, né? É força para superar as dificuldades e lutar pelos seus objetivos, certo? Bom, o negócio é o seguinte, galera. GTA V no Playstation 3 e no Xbox 360. Já há uns 3 anos... Eu, venho, eu sempre faço, né? Sempre quando é, o, ano, o ano vira... Eu ligava meu Playstation 3... E entrava no GTA Online... para ver como é que tava... para ver se a galera tava jogando... Se ainda tinha jogadores, etc, etc. E cada vez que eu fazia esse vídeo... Eu me surpreendia, porque... Era muita gente jogando. Muita gente jogando mesmo. E... Até fiquei assim sem entender. Quando a Rockstar anunciou que iria fechar o servidor do GTA V. Porque normalmente né, a gente tem na mente que quando uma empresa assim. Ela resolve fechar um servidor. É porque não tem mais ninguém jogando. É porque tá ali um deserto. E porque manter lá os servidores é, abertos, né? Mas na, bom essa é a minha percepção. A Rockstar não tomou, é, não, não, não, não fechou, é, fechou o servidor, certo? Porque ela quer focar simplesmente no PlayStation 5, no PlayStation 4, no Xbox One X. X, série X, série Não sei o que, eu não sou muito no Xbox Mas enfim, galera Então eu fiquei sempre surpreendido Que tinha muita gente jogando E tinha bastante hack também, mano Eu teve umas partidas que eu entrei lá E foi tenso Os caras me puxando é um Explosão no mapa Etc, etc, etc Mas, como todo é, Novo ano Eu faço esse vídeo E é, quando foi anunciado que foi fechado o servidor eu fiz mais, mais vídeos fiz, Acho que fiz uns 3 4 vídeos naquele ano Mas sempre quando inicia um ano Eu faço um vídeo assim Nesse aqui diferente porque Não estou jogando GTA Online porque os servidores Estão fechados Mas eu queria ouvir de vocês Eu sei que tem muita gente Que ama GTA Assim como eu Que jogou muito GTA assim como eu e que deve ter ficado muito triste porque o servidor foi fechado porque talvez jogava todos os dias ali com seus amigos mas eu estou aqui para ouvir você ou e também dar uma dicasinha aí daqueles que ainda tem saudade daqueles que é querem jogar o jogo mas me fala aí galera que que você está fazendo você aí que tinha o seu PlayStation 3 que tinha o seu Xbox 360 que que vocês estão fazendo vocês estão jogando outros jogos ou ajuntou aquele dinheirinho para mudar de geração para ir para o PlayStation 4 ou ir direto o PlayStation 5 quando eu falo assim PlayStation eu tô me referindo também aos consoles da Microsoft tá você tem a preferência por pelos consoles da Microsoft então eu não vou ficar aqui falando os dois é, porque acho que é mais simples assim, mas talvez você tenha preferência dos consoles da Microsoft Mas quando eu falo assim, ah, você migrou pro Playstation 4, tá, você migrou pro Playstation 5 Estou me referindo àqueles que preferem migrar para o Xbox One ou o Xbox Series XS, né, que é aquela versão... Mais inferior, mas é considerado a nova geração. Ou Xbox Series X, que é aquela versão mais top dele. Enfim, o que, que vocês estão fazendo? Eu sei que aqui no Brasil é bem difícil mesmo para algumas pessoas. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro Super Nintendo, já tinha saído 64. Então, era assim antigamente, mano. Tipo assim, vinha uma, uma geração nova de consoles... Quando vinha a nova, eu conseguia comprar a passada. Eu sei que tem muita gente assim, e torço para que vocês tenham condição, né? De mudar, de geração, mas eu sei que tem muita gente que ainda não tem essa condição. Ou que não tem essa condição, ou que não é uma prioridade a pessoa. Sei lá, ah, eu tenho um Playstation 2 aqui, eu tô satisfeito, eu jogo os joguinhos aqui, tá tranquilo. Tem gente que não tem essa prioridade. Tem gente que tem essa prioridade... Então, me fala aí, vocês pegaram o Playstation 4, pegaram o Playstation 5, o Xbox, como eu disse, como eu expliquei, e estão jogando aí o GTA é, 5 online na nova geração, até porque, mesmo com o lançamento da nova geração, ainda tem as, atua as atualizações. Né? Acho que no final desse ano saiu uma Que eu sinceramente não cobri Há muito tempo que eu não cubro DLC Eu cobria todas as DLCs Eu lembro que eu acordava cedinho para quando eles liberassem eu já saía comprando tudo E gravando vídeo e testando Teve algumas aí que foi bem legal Que deu muita visualização no canal Mas ultimamente eu não venho cobrindo as DLCs Mas como... É, a gente tá falando aqui da geração retrasada do Playstation 3 e do Xbox 360. É... O que, que vocês fazem? Eu lembro que tem muitos amigos meus que na época do Playstation 2, os caras não ligavam pra missões, mano. Os caras não, é, não queriam fazer missões, né? Eles pegavam aqueles códigozinhos aí e saiam tocando terror... Né? Muita gente fazia isso Eu já sou diferente Eu já me li eu ligava pra... pra fazer missão Pra terminar o jogo e Eu não tinha muito esse negócio de sair pegando seis estrelas né? Spawnando helicóptero, jato é... Todas as guns, certo? Mas eu sei que tem muita gente que curte e a única coisa que hoje dá pra fazer se você joga no Playstation 3 é isso. Você vai lá, entra no jogo, começa a fazer os códigos lá e sai tocando o terror, né? Que muita gente fazia isso no Playstation 2, até porque lá no, no San Andreas não tinha o um online, né? Não tinha o um online, então a galera gostava muito de fazer isso. E aí, você tá fazendo isso? Você é daqueles... Que ainda joga no PlayStation 3, no Xbox, que não largou mesmo que o online tenha fechado, você fica fazendo isso? Sim ou não? Comenta aí ou se realmente você parou de jogar de vez, largou, foi para outro jogo? E... e eu tenho aqui, eu tô aqui <cười> para recomendar para você que eu acho que se você jogou muito o online Talvez você tenha pego muitos troféus ali, aqueles troféuzinhos que caem quando você faz algo específico ali dentro do game. E mesmo que você não tenha pego todos os troféus online, que agora não dá mais, eu tô aqui para recomendar para você que ainda tem saudade do jogo, quer jogar o jogo, que ficou muito triste online, eu recomendo você voltar no game e Fazer as missões da campanha, mas de nada eu já fiz as missões da campanha, fiz tudo Será que você fez tudo mesmo? Será que você fez todas as miscelâneas, todas as estranhas e doidos, É, os voos de faca, os saltos, né? Pegar aqueles coletáveis, eu achei que coletável é chato Mas dá uma oportunidade no começo assim, é um pouquinho entediante Mas depois que você vai pegando ali e é bem recompensador os coletáveis no, no... Bom, pelo menos os voos de faca, as, as, os pulos... Eu não me lembro dele ser, mas... É aqueles... É, aquelas, as paradas da nave, você ganha um carro, né? Quando você pega é, as partes da nave lá, né? Eu não sei se é esse nome, mas tem, tem também aquela que vai que esse submarino na água... Você pega aqueles galão tóxico, né? Mas enfim, galera, o que eu recomendo a você que ainda quer jogar o jogo e não sabe mais o que fazer É pegar todos os troféus é... da campanha, mano Pegar todos os troféus da campanha Fazer o 100% da campanha Quando você faz o 100% da campanha Você <risos> spawna num horário lá no Mount Shiller de um desvoador. É... não sei se é 3 horas da manhã ou meia-noite chovendo você tá chovendo. Não sei se é às três, não sei se é a meia-noite, mas quando você atinge o 100% do game, você vai lá chovendo, né? E você consegue spawnar lá um, um dos Se você que tiver essa experiência, que é uma coisa que fica só para você mesmo, né? E você conseguiu o 100% e vai acontecer isso, né? Então, que eu recomendo vocês fazendo 100% do jogo faz lá o 100% talvez você vire você goste aí de, de fazer 100% dos jogos é no caso no Playstation 3 se você não pegou os troféus do online não vai ser possível você pegar a platina ou os 1000 G no Xbox mas você vai ter mais ou menos ali uma noção de como é fazer 100% num jogo é, e talvez você faça em outros e outros e vira um platinador assim como eu E quem sabe aí eu trago pra vocês aí mostrando as minhas platinas Eu gosto muito de fazer platinas Às vezes a galera vê que eu só posto vídeo de GTA Eu faço sim, eu jogo outros jogos Não trago pro canal, mas eu jogo tudo, tudo, tudo, tudo RPG Corrida, eu só não jogo luta porque eu não curto muito E jogos de esporte, assim como FIFA, PES é... Corrida É um esporte também né? Mas eu não jogo Basquete também, apesar de gostar De basquete é, Mas eu jogo de tudo, talvez eu trago pra vocês é... Mostrando minhas Platinas Mas enfim galera, é o que eu tenho Pra falar pra vocês Que se frustrou Com o Fechamento do servidor, certo? Eu desejo que vocês mudem de geração e passem a jogar no PlayStation 4 ou no Xbox One. E se ainda não dá para você fazer isso, mas tem o um jogo, quer jogar o jogo, vai lá, abre ele, vê o que você fez, vê o que você não fez. É, tinha um amigo meu que a gente jogava no PC né? E ele sequer tinha feito a campanha. Só jogava online, mano. A gente só jogava online, fazia lá as raças, só online. Ele sequer tinha pegado na campanha. E a campanha é riquíssima, é bem legal. A campanha é simplesmente sensacional. Então, em 2023 é isso que dá para fazer no GTA V Online F e A. Se você começou uma campanha e você fez os códigos lá ó, você começou a campanha você fez os códigos é... naquela campanha não será possível pegar troféus tá então se você fez código não vai ser possível você pegar troféus então se caso você fez os códigos faz outro save faz outra campanha inicia outra campanha e faz ela bonitinha sem. Beleza? Então é isso galera, sempre aquele videozinho Pra falar da galera, pra conversar com a galera Pra ver o que a galera Que jogava no Playstation 3 Está fazendo, bom, deixa aí nos comentários Comenta Compartilha e curte esse vídeo Eu vou ficar muito feliz, beleza? E é isso galera, feliz ano novo pra todos Desejo tudo de bom É nóis, tamo junto E foi!